E aí Clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Kunai, Metroidvania para PC e para Nintendo Switch, sensacional, a gente vai jogar mais uma áreazinha hoje, e vamos lá, Eu falei hoje duas vezes. Né? Então, tá bom. No último episódio a gente chegou aqui na... numa floresta, parece, e pegamos nossos Kunais, olha só, uma caixa secreta que eu não descobri no meu save original, mas descobri agora, por acaso. Floresta quântica. O nosso robôzinho aqui ele é muito expressivo das qualidades desse jogo, achei bastante interessante. O robôzinho. A movimentação é boa também. Eu gostei bastante, viu? É uma agradável surpresa este jogo. Eu vi ele no, no nos comentários que talvez as, as cores poderiam ser mais, mais, mais fortes, sei lá, mais alegres. Eu concordo nesse ponto. Mas a essa jogabilidade dele é muito boa mesmo. Vocês viram que a gente pulou em cima do sem tomar dano? Interessante! Hein? Com certeza que um bug. Tem muitos baús aqui, viu? Umas modinhas. Gente, acho que já passou por isso. Com certeza a gente já passou por isso. para movimentar um pouco mais rápido mas é difícil estava conversando no, no Discord com o desenvolvedor fiquei curioso em relação a esse jogo se é possível terminar ele sem encostar o pé no chão olha é só a gente está indo pro lado errado Será que existe essa possibilidade? Muito bem, abrindo uma porta Hoje o vídeo eu acho que será sem chefes Mas tá bom, pelo menos a gente vai explorar a floresta quântica direitinho né Fogo pogo, Jump, sensacional! Mais um balzinho, bal que não tem fim, olha! Mais um outro balzinho! A gente foi juntando uma pequena fortuna. Aqui a gente tem o sinal de Wi-Fi, não tem? Vocês estão vendo o sinal de Wi-Fi? Significa que tem um mercadinho por perto. A gente esqueceu completamente que tem o Kunai, minha nossa. um jogo é o Kunai, a gente esqueceu que tem o Kunai para se movimentar, né? Uma leve, leve probleminha, né? Costo com as A gente não consegue chegar. É, Encontramos uma área secreta. Você acha que é legal? Não parece legal pra mim. Caras legais têm armas. Então... A gente não consegue entrar aí no poder dos caras legais porque a gente não tem armas. Mas possivelmente a gente eventualmente terá armas. Tamanho da queda. batendo aí no robôzinho. Agora que eu entendi que os inimigos eles são monitores de tudo Os nossos aliados são todos tablets Realmente <risos> tá. chegamos na área compl complicada que é a floresta desconectada Tem todo um caminho a ser feito aqui É meio jogado Vamos ver se a gente está indo do lado certo Uou, oh, fizemos o caminho certinho Eu, eu sou o David, você está perdido ou não está? Não se preocupe, cara Vou instalar esse, mapa, esse chip de mapa para você e você vai poder acessar o menu e nunca ficará perdido de novo Olha que legal então, O chip de mapa ele tem um indicador ali, quantos paus a gente já abriu a gente vem aqui, salva. Muito importante. Salvo e recarregar. A gente passou da, da floresta desconectada de primeira. É uma área bastante difícil de sair, viu? Eu vou ter que colocar nas tags como sair da floresta desconectada. Porque realmente é um bagulho que leva muito tempo. Vamos ver para onde eu tenho que ir. Eu tenho que subir tudo aqui. Os passarinhos são um terror. As cotovias mecânicas. Eu não esperava mesmo passar da floresta com de tão depressa. pressa. Estamos aí no acampamento da resistência. Você, é verdade, então, você veio nos salvar. Bom, com todos os amiguinhos aqui. E a gente tem que falar com o chefe. Antes vamos fazer umas compras. Vamos comprar um imã de moedas. isso essencial. O barulho que faz igual de telefone perto do wi fi Muito engraçado falar com o chefe aqui. Venha no meu acampamento. O pessoal me chama aqui de chefe. Vou direto ao ponto. Você é o escolhido. Um grande mal vai é, quase limpou toda a humanidade. Desde que Lemoncus tomou conta os últimos humanos. Você ouviu isso? Não, devem ter te rastreado. Vamos lá. O. Oh. Se eu tirar um, um print, <risos> as animações são legais, viu? Acho muito bonitinho <risos> Que dó. O. Oh, pistola, hein? Não. E aí, a gente faz o castelo hoje, castelo no céu Lembra demais as fases do Super Mario 3 do Tio Copa, né? Os castelos no ar do Copa, né? Essa área é bastante enjoada né? Não, não bem essa né, eu, eu confesso que eu não gosto muito desse estilo de área com scroll automático eu acho muita pressão Opa! Mas até que é tranquilo viu Hum? Você decidiu vir a bordo né? Você está esperando seus. Ela é que é suave, mundos Pegue aquele tablet. Aqui é uma área mais. É, elaborada, né? Tem que atravessar muitas coisas, voltar e voltar várias vezes para abrir portas. E ainda tem. Inimigos pesadíssimos. Aqui a gente tem que falar com esse menino. Tem que falar com esse menino, acho que... acho que não. Eu sei que a gente tem que abrir as portas. Opa! máximo da violência aqui. Só usando a espadinha não pode bobear. Olha lá como o imã puxa. A gente abre a primeira porta. Não vamos conversar com ninguém para dar uma acelerada no gameplay. Mas os diálogos são bastante engraçadinhos, viu? Né? Derrotamos os inimigos, mas não muito. Oh, que bela passagem de área! Tem que matar alguns inimigos porque o HP está ficando baixo. Mais cautela. Finalmente um save? Vamos dar uma olhada no mapa, é bem grande, a área bem grande. Só que é aquilo, né? Como o personagem é muito rápido. Às vezes a área não parece tão grande. A gente só vai descendo. Correria. Mais uma porta aberta. A gente já sabe mais ou menos por onde ir. Por conta de termos já zerado o jogo, eu acho que é aqui. Acabei de falar que eu sabia certinho onde era, e na verdade eu não estou sabendo. <risos> Tá, ainda não é hora de chegar aqui, a gente não tem pulo duplo, e ali não espeta nenhuma punar aqui. Esse save é importantíssimo, agora é uma área bastante enjoada Eu não vi uma coisa? está gravando? Tá gravando. Agora o cara faz mais sem gracíssimo. O tablet alcançou, sei lá, a externa Tenho certeza que ele cairá para seu fim, né? Realmente ele está certo. Essa parte é bastante complicada. <risos> a gente já caiu para o nosso fim de volta e as turbinas Aí conseguimos pular. esse é o trecho acho que mais enjoado isso, acho que esse é o trecho mais difícil agora a gente abre aqui ele vai abrir uma das escotilhas e não necessariamente a gente precisa revisitar aqui se morrer O que é muito bom Opa, conseguimos! Ele cai nesse pedaço, só tá. Tranquilo. Qualquer coisa, o mapa mostra onde tem que ir, tá? Depois com essa interrogação, fica bem mais fácil de visualizar. Ágil, né? não, não muito mas razoavelmente ágil se eu tivesse que me queixar de algum defeito desse jogo é que eu acho o personagem demasiadamente forte pra mim a única falha é essa muito forte né é muito forte aqui tem alguma passagem secreta o uh. uh. temos para cá, não lembro. Né? Tá. Talvez ali, se eu fosse para a parte de baixo, naquela área, a gente alcançaria essa área Feito. Vamos para a próxima parte Vamos voando, foi aqui que abriu, não, não foi aqui que abriu, a gente já visitou, né? Depois a gente consegue um upgrade bem melhor que esse, consegue se catapultar para cima, se alavancar, é bem legal. Vamos pegar uma passagem aqui, No Tomando, hein? Tomando! Vamos com a cautela Matando as robozinhas para subir no HHP Isso! Nossa, nossa, nossa! Quase vale. Recuperado, de forma razoável HP Ainda bem que tem um negócio para salvar aqui hein? Espere um segundo, aquele corredor é no fim do... Corredor? Que? Aquela sala no fim do corredor? Wed Biggs, prepare a linha de defesa, proteja seu capitão. Deve ser esses dois caras, né? O Jeff Griggs. Sem nenhuma dificuldade. Opa, mais uma daquelas áreas que eu não gosto. Não precisa ser muito rápido. Acabei de falar que não precisa ser rápido, estou errando é tudo. Não foi bom, mas também não foi ruim. Que, que falha feito mais os robôzinhos antes do chefe feito sua arrogante é insultante você acha que pode me derrotar sai do meu navio seu Mexi dentro sei lá wagner <risos> Capitão Coé. Vocês vão ver que difícil, hein? A carinha. Quem fez a arte? Ó. Oh, capitão caindo. Muito bom, né? Bom. A gente já andou pra caramba hoje, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, né? Fizemos um chefe parece. A gente morreu algumas vezes, se perdeu. Fez uma área com flexibilidade um pouco mais alta. Né? E a gente encerra no deserto. É claro que deve ter algum Não sei por aqui, né? Um deserto artificial. Coisa é boa. O Tem que ter alguma coisa por aqui Aí, eu save <risos> Bom pessoal, fica assim, a gente vai encerrando por PUNAI por aqui Gostou de mais um episódio? Deixa o seu like, se inscreva no canal, download nos nossos vídeos Comente, a gente gosta sempre de estar lendo E fica assim, até o próximo vídeo, ó. viva a amizade!